Oito maneiras super fáceis de reduzir os pneuzinhos laterais. A jornada em busca de um corpo bonito e tonificado é longa e árdua. É preciso determinação, muita força de vontade e trabalho regular, sem desculpas. No entanto, algumas áreas do seu corpo precisam de um tratamento especial, como por exemplo, os pneuzinhos laterais. Você continua fazendo tudo o que é necessário, mas nada muda. Como você pode resolver este problema de uma vez por todas? Não se preocupe, o incrível tem a solução. Descobrimos os melhores exercícios para ajudá-la a acabar com esse problema mais rápido do que você imagina. Basta fazer este treino simples em tempo real conosco diariamente e se preparar para se surpreender com o resultado. Então, o que você está esperando? Coloque sua roupa de ginástica e vamos começar! Exercício número 1 – Prancha Nunca subestime o poder de uma prancha bem feita, melhora sua postura, faz você se esquecer de dores nas costas e, em geral, deixa você mais forte por trabalhar diferentes músculos. É exatamente o que você precisa para lutar contra os pneuzinhos. Coloque seus antebraços no chão, de maneira que seus braços fiquem paralelos ao corpo e seus cotovelos fiquem posicionados logo abaixo dos seus ombros. Mantenha suas costas completamente retas e segure-se nessa posição. É simples assim! Então, tá tudo claro? Vamos começar! Não se esqueça que você pode colocar as palmas das mãos abertas no chão ou fechá-las ao fazer a prancha. Isso não prejudica a eficácia do exercício. Prancha é um daqueles exercícios raros que trazem resultados impressionantes mesmo se você fizer isso por apenas um minuto ao dia. Ele trabalha seu bíceps bem como os músculos do pescoço e ombros e no longo prazo aumenta a força do seu torso. Como você está se sentindo? Segure essa prancha, faltam apenas alguns segundos. E está pronto! Que começo incrível! É hora de ver o que mais temos para você! Exercício número 2 – Abdominal Bicicleta Os abdominais bicicleta estão entre os exercícios mais eficazes para o abdômen superior. Ele não trabalha apenas os músculos abdominais, suas coxas também terão um bom treino. Incluir esse tipo de exercício em uma rotina regular acaba com a gordura lateral. Comece deitando-se no chão e coloque suas mãos atrás da cabeça. Em seguida, levante as pernas e comece a tocar o cotovelo direito em seu joelho esquerdo, mantendo sua perna direita reta e fora do chão, e vice-versa. Como você pode ver, o movimento é muito parecido com andar de bicicleta, daí o nome do exercício. Agora vamos à prática! Não se esqueça do pescoço enquanto estiver fazendo o exercício. Levante o pescoço do chão e mantenha o imóvel para evitar desconforto e dor. Controle sua respiração e não se apresse. Deixe seu corpo processar as coisas um pouco mais devagar e faça um treinamento adequado para todos os músculos. 3, 2, 1, muito bem! Exercício número 3 Prancha Lateral E estamos de volta à prancha. Nós simplesmente não podemos ficar longe dela. É divertido falar, mas a prancha lateral é bastante subestimada, o que é surpreendente porque funciona para um músculo vital chamado quadrado lombar. E sem mais delongas, vamos lá! Você deve começar este exercício de lado juntando as pernas e certificando-se de que seu antebraço esteja exatamente abaixo do seu ombro. Então, levante seu corpo do chão e faça dele uma linha reta da sua cabeça até a ponta dos pés. Mantenha-se nessa posição. Prepare-se, estamos marcando no relógio. Partiu! Para melhores resultados, você deve ficar nessa posição dois minutos ou mais. No entanto, seja sensato. Quatro minutos é uma quantidade máxima de tempo que lhe dará um título vitalício de rainha ou rei da prancha lateral. Definitivamente estamos indo nessa direção, não é? Mais alguns segundos. É isso aí! Agora você está um passo mais perto de uma barriga perfeita e plana e de ser uma realeza da prancha lateral. E vamos adiante! Exercício número 4. Levantamento de pernas. Elevar as pernas é uma ótima maneira de fazer um bom treino com seus músculos abdominais e é classificado como um dos exercícios de abdômen mais eficazes. Então, quando você está querendo acabar com gordura lateral, é essencial incluir este exercício em seus treinos diários. Veja por si mesmo. Deite de costas com as pernas retas e coloque a mão abaixo do seu bumbum. E aqui vem a parte difícil. Você tem que levantar as pernas o mais alto possível e depois abaixá-las novamente, mas sem tocar no chão. Vai ser um desafio, mas vamos passar por isso, ok? O relógio está pronto. Já! Certifique-se de manter suas pernas retas enquanto você está fazendo este exercício. Ele irá ajudá-lo a obter uma barriga sem gordura. Além disso, ele também tem um grande efeito em sua postura. Continue! Você está fazendo um ótimo trabalho! Tempo acabou respire profundamente e vamos seguir exercício número 5 torção russa este é o último exercício mas não menos importante seu nome é estranho mas os resultados são excepcionais as torções russas trabalham todos os músculos abdominais e são mágicas para queimar gordura lateral agora vamos ver como exatamente deve ser feito em primeiro lugar é melhor fazer este exercício na frente do seu sofá ou da sua cama a posição inicial é deitada com os joelhos dobrados e os pés debaixo do sofá ou da cama então levante a parte superior do corpo até um ângulo de 45 graus com o chão enquanto firma seus braços juntos apertando as mãos torça seu tronco para o lado direito até que seus braços estejam paralelos ao chão Segure essa posição por aproximadamente 5 segundos e volte ao início. Repita o mesmo movimento para o lado esquerdo e depois de volta para o lado direito e assim por diante. Então, você está pronto? É hora de começar! Controle suas costas enquanto estiver fazendo este exercício. Elas não devem ficar curvadas. A torção russa é maravilhosa para uma boa forma e para acabar com pneuzinhos. Fortalece os músculos oblíquos nos lados do abdômen, exatamente o que precisamos. Inspire e siga. Estamos quase lá! 3, 2, 1. Bom trabalho! Esses são os exercícios. Estou tão orgulhosa de você. Vamos fazer isso de novo amanhã? Agora você pode sentar e relaxar, pois vamos contar mais algumas pequenas coisas que você pode fazer para reduzir a gordura lateral, além da rotina de exercícios que acabamos de fazer. Se você aderir ao treino e seguir essas regras simples, você definitivamente dirá adeus a este excesso de gordurinhas. Número 1. Reduza o número de calorias que você está consumindo. No fim das contas, se você quiser ter um resultado perfeito na queima de gordura, você definitivamente deve mudar o seu menu. Seus hábitos alimentares influenciam muito o seu peso e o seu físico, e mesmo que se exercitando você obtenha bons resultados, só isso ainda não acabará com o problema. Tente substituir pratos com alto teor calórico por alimentos com baixas calorias, e você verá a diferença. Os doces e outros produtos com alto teor de açúcar também devem ser excluídos. Não se esqueça de comer frutas e legumes. Há também produtos que fazem um excelente trabalho na queima de gordura, simplesmente porque aumentam o seu metabolismo. Entre eles estão grãos integrais, laticínios com baixo teor de gordura e pimentas. Basta dar uma olhada no que você come todos os dias e fazer algumas mudanças para melhor. Número 2 – Óleo de linhaça O óleo de linhaça é um dos nutrientes essenciais. Acontece que seu corpo manda mais sensação de fome quando falta algum nutriente. Então, basicamente, o óleo de linhaça produz uma grande sensação de satisfação, e então você não sentirá a necessidade de comer mais. Como você provavelmente pode adivinhar, isso resulta em uma certa perda de peso. O óleo de linhaça também melhora o seu metabolismo e quebra gorduras com bastante rapidez. Você pode comprá-lo em garrafas ou encontrar outra opção que você ache mais adequada, dependendo das suas preferências. Recomenda-se tomar uma colher de chá todas as manhãs. Você também pode usá-lo para molhos de salada e misturá-lo com suco de limão. Número 3. Reduz o consumo do álcool. Muitas vezes queremos relaxar depois de um longo dia, assistir a um filme ou um programa de TV tomando um copo de vinho. Sim, é uma imagem atraente, mas na verdade o álcool não é bom, especialmente quando você está tentando perder peso e queimar gorduras. Um copo de vinho, assim como a cerveja, tem mais de 100 calorias. Agora tente calcular quantas calorias você ganha enquanto está relaxando após o trabalho ou saindo nos finais de semana com seus amigos. Então, todo o resultado que havia conseguido com os exercícios e a mudança de hábitos alimentares são anulados e ultrapassados pelas calorias adquiridas com o álcool. Basta manter isso em mente enquanto você está buscando uma maneira de perder peso e de alcançar a forma tão sonhada. A maioria das vezes os pneuzinhos são a primeira gordurinha a aparecer em seu corpo, e a última a sair. É por isso que pode ser um desafio acabar completamente com eles. Mas nada é impossível e um trabalho regular tanto no seu corpo quanto no seu menu vai fazer isso acontecer. Apenas seja determinado e paciente e você chegará lá. Você tem alguma história para nos contar sobre o que o ajudou a acabar com os pneuzinhos laterais? Compartilhe conosco! Conte nos comentários abaixo!